Gente, cadê Tô fumando? Tá. E, gente. E, mais gente, é bonito demais. Olha o Rex aqui, gente. É o Rex. É, meu filho. Mas, gente, tá é bonito demais esse Rex, gente. Olha, o Rex tá bonito, gente. é gordinho, gente. Igual a paquinha, gente. É, meu filho. Olha o Rex aqui, gente. Ah, o Rex aqui, gente, Godingão, Paquinha, gente, Godinho...